Portanto, o pão de Ló hoje é um produto IGP, Muitos indicação geográfica protegida. Isso quer dizer que só pode ser produzido em em e por uh, produtores que são uh, certificados, uma vez que Pão de Ló de Ovar é uma marca uh, certificada e, uh, e não é? Eu, como sempre, gostei de cozinha, comprei logo uma forma e comecei logo a tentar fazer o Pão de Ló de Ovar. Entretanto, nunca pensei em fazer disto, vida, até uh, há cinco anos atrás ter tido um problema de saúde que me fez pensar em que eu precisava de fazer alguma coisa mais leve pronto decidi fazer criar uma marca e começar a fabricar então pão de ló pensando eu também que era um serviço mais fácil e mais leve pronto aí enganei-me um bocadinho mas pão de ló de lavar é comida a colher porque tem a parte seca e a parte úmida tudo junto faz toda a diferença até porque há muitas pessoas que gostam é da parte final de rapar o papel mesmo na minha opinião realmente o que faz toda a diferença é é um conjunto de coisas. A quantidade de gemas, o tempo que é batido e a velocidade com que é batido para tornar uma massa fofa e leve. cozida em formas de barro também faz toda a diferença. Faz toda a diferença no Pondoló que cose e, e fica aquele molinho no meio. O acompanha bem com tudo: vinho fino. Claro, é sempre um bom acompanhamento. Também com uma bola de gelado, também fica bem, com frutos vermelhos, pode logo com queijo. Pode logo acompanha bem com tudo. <música>